A procuradora quando foi, houve o convite no palácio, é, ela ligou e pediu que gostaria de vir aqui ao Congresso Nacional fazer uma visita ao presidente da casa. O que, é que ela queria? Ela queria saber como era o rito, quais eram os prazos, de que forma era é, o, o desdobramento de uma indicação feita pelo presidente aqui na casa. Então eu peguei o regimento, mostrei para ela que essa matéria chegando hoje aqui, ela vai ser lida na sequência. O presidente vai, vai para a CCJ, na CCJ, o presidente da CCJ vai designar um relator. Me parece que o presidente da CCJ está inclinado a indicar o senador Roberto Rocha, que é do PSB, que é do PSB, e ele vai fazer o relatório, vai fazer a leitura do relatório. E quando eu ainda era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu estabeleci, para não ter aquele ping-pong de toda semana, todo dia, toda semana, toda sessão, alguém poder pedir vista, eu estabeleci o princípio da vista, de vista coletiva. Então, é, como a comissão funciona às quartas-feiras, se não houver nenhuma sessão extraordinária, eu não acredito que haja necessidade disso, até porque o procurador-geral tem mandato até um pouco mais na frente, nós vamos fazer... A, votação, a sabatina na, na comissão e após a sabatina vem para o plenário. Havendo coro no plenário, é uma, é uma norma, é uma tradição, é pautar, o presidente pautar e colocar em votação. Não havendo coro elevado no plenário, é, eu não colocarei nem a procuradora para ser votada, assim como não tenham colocado membros do CNMP, assim como não tenham colocado membros do CNJ porque eu não quero correr o risco de ser responsável né, pela derrubada de um, de um membro do Ministério Público, de um membro da Justiça ou de uma, de uma agência que tenha sido indicado, tenha sido sabatinado. E aí cabe ao plenário, tendo quórum no plenário adequado, cabe ao plenário é, aprovar ou reprovar. A CCJ tem que fazer, a, designar um relator, tem que ao designar o um relator... Receber o relatório, ler o relatório e dá prazo né, normal. E acredito que não há essa angústia nem essa pressa. Se o presidente da comissão me procurar, eu vou dizer que ele faça o processo natural nas datas previstas né, dos dias de debates e dos dias de aprovação na comissão. Então, sem nenhum atropelo, naturalmente, se der tempo fazer até o final desse semestre faremos, se não, faremos no início, é, na, na reabertura dos trabalhos, que será no meio de agosto.